Todo mundo já teve problema com algum chafão em algum jogo e hoje a gente vai fazer uma lista dos chafões mais difíceis pra gente. Sou a Júlia, sou o Mickey, e esse e é o cores. Antes de começar, já pedindo aquele like nesse vídeo, se inscrever no canal, se não é inscrito e apertar o sininho, que ele é muito importante, que é com ele que vocês recebem notificação quando tem vídeo novo aqui no canal. Vamos lá! Vamos lá! Quando a gente tá falando de jogos difíceis, eu acho que não tem como, pelo menos pra mim, não citar From Software. <risos> e assim, a gente tem Bloodborne, dentro dele, no último DLC, a gente tem o Orphan de Cos, que é um personagem, assim, não só bizonhamente, assim, fisicamente feio, assim, todo estranho, mas ele também é muito difícil, assim, num nível que eu tive que usar um pouco a cooperação, a ajuda que Bloodborne dá pra jogar com outras duas pessoas pra, então, não na primeira vez a gente conseguiu matar ele. A gente já falou dele uma vez, sobre visões, histórias bizarras, e a gente vai deixar o card aqui, mas até eu acho o Cois bizarro. Sim, o Cois é... Eu acho que a From Software consegue terminar Bloodborne perfeitamente. A arena, assim, toda chuvosa, tem vários barcos perdidos, tem uma praia toda sombria. Todo um rolê assustador. É, o cara saindo, assim, do corpo do bicho lá, bizonho todo, gosmento. É uma visão, assim, bizarra, que você já sabe que tem vindo coisa muito difícil pra você enfrentar. Bloodborne, assim, já é difícil isso por si só todo mundo sabe, já é quase clichê ficar falando, mas o de Kors especialmente é uma pedra de um sapato bem grande. Eu vou falar da Delilah, de Dishonored 2, que é a tia do mal que ferra com a sua vida e que transforma, se você escolhe a mulher por seu pai, em pedra, se você escolhe o seu pai, você em pedra. Dishonored tem essa coisa de finais... E... Tem, a é, Dishonored tem essa coisa de dois finais, né, dois personagens, e eu joguei obviamente com a mulher, porque, bom, se <risos> tem uma mulher eu vou jogar com ela. E a Delilah, ela é insuportável Por <risos> quê? Porque não só ela é uma bruxa do mal, ela consegue fazer cópias dela mesma. E essas cópias conseguem te matar. Amo os conseguem se copiar. São super é. justos. São super São justos. justos. E a única coisa que eu conseguia fazer nessa parte era correr. Eu ficava correndo igual uma idiota. E eu mas não conseguia matar. Eu não, sei, eu não lembro. Eu só sei que eu consegui porque eu ganhei o troféu. Mas eu sei que foi ridículo. Você matou sem saber qual matou. Não sei qual matei, mas matei. Bem, foi abençoada pela deusa dos jogos. Obrigada né? moça que matou a Delayla por mim que entrou meu espírito, porque deu certo. deu certo. O meu segundo chefão, no caso a chefona, né, que é a última arpia de God of War, o último God of War que sai de 2018, que assim, é bizarro no sentido de acumular todas as dificuldades de todas as arpias anteriores, porque você já tem todo um problema de matar cada arpia individualmente. Cada mas um... você mata elas libertando elas. É, tem <risos> todo um negócio que elas estão amaldiçoadas e tem que libertar ela, tem um elas. Tem o porquê delas serem ruins. Só que cada uma tem um elemento, assim. sabe? Tem veneno, tem gelo, tem ar, tem fogo. E aí você chega na chefona. Né? E ela tem o quê? Todos. Então, todos. E ela sabe usar tudo. Todos os movimentos, todos os mais difíceis de cada arpinha individual foi pra última. E assim, eu não consegui, ainda teve, não consegui platinar agora vou por causa dela. Uhum. E a arpia é meio que uma história à parte, né? Paralela, Sim. não obrigatória, só que é muito interessante. É muito legal, é tem todo mundo. Mas tem todo o simbolismo, tem toda uma mitologia. E você quer ajudar as arpias? Tipo. Você quer ajudar, mas é muito difícil. Mas é muito difícil, elas Fio são complicado. muito fortes. Fica complicado. Eu não consegui terminar, mas é, eu gosto desse tipo de chapão que você tem que juntar todo o seu conhecimento, tudo que você conheceu, tudo que você aprendeu ao longo do jogo, pra aquele momento. Eu acho incrível quando Sim. você consegue usar essas mecânicas. Então, a última arpia tá aí no meu coraçãozinho. Não é só ela, mas tem ela. um lugar especial. Ela merece mais. O último que eu vou falar, na verdade, é a última e ela não é exatamente difícil, mas eu sofri muito pra jogar contra ela porque eu adorava ela, que é a Nadine de Uncharted 4. É, é, complicadinho aquela parte, né? É bem complicado, não só porque você tá lutando contra ela, mas você tá lutando com o seu irmão contra ela e você está perdendo. Não, e você já tem todo um laço com a Nadine, né? Tanto de Uncharted quanto no Lost Legacy. É, então assim, quando eu joguei o 4 eu fiquei, cara, eu não quero bater nela, mas ele é muito forte e ela me arrebenta. E assim, o Nate, ele é bom, mas a Nadine é muito melhor. Ah, e é uma ótima forma de apresentar oficialmente a Nadine naquela história principal. Ela, cara, a Nadine, ah, que personagem boa. Não, assim, toda... Acho que você luta com ela duas vezes. Uma vez você luta sozinho, na segunda você luta com seu irmão. E nas duas vezes você apanha pra cacete. Ela arrebenta. Ela arrebenta, arrebenta os dois. Mas então, assim, Dá pra eu jogar, tenho, é, não é difícil, mas ao mesmo tempo as cenas você fica cara, eu tô apanhando muito, e você não quer bater nela porque ela é muito maneira mas ao assim, mesmo tempo ela tá te batendo É isso, você fica se defendendo, você fala, pô, mas eu preciso estar tá fazendo isso, é complicado mas eu não quero, é, é, é, uma, é uma confusão mental muito séria e ao mesmo tempo você tá jogando então é muito difícil essa cena, mas na Gine você é perfeita Bem, pessoal, agora a gente quer saber de vocês quais são os chefões mais difíceis dos jogos. Comenta aqui se você concorda com os que a gente comentou. Se não, diz pra, pra gente quais desses jogos, quais vocês acham mais difíceis. E, bom, a gente vê na próxima. o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. tchau. tchau.